Tô demais ah, a, a é, visão do Flamengo. Tá Boleada para o canal feira da juventude. É, um 4 a 0 daquele tá contundente. Um 65 mil torcedores em Brasília. O Flamengo arrebentou e está crescendo tá de produção. Vamos para agora. Em noite de estreia de Everton Cebolinha no Mané Garricha, o Flamengo já quis adiantar as comemorações. O Gabigol caiu dentro da área depois de uma dividida, mas o árbitro mandou seguir. Com o rubro-negro pressionando, não demorou para sair o primeiro gol, nesse cruzamento de Arrascaeta para a cabeçada de Pedro. A primeira chegada do Juventude foi nessa cabeçada de Ricardo Bueno, mas o clima estava favorável para o Flamengo, que minutos depois voltou a balançar as redes em mais uma bola aérea. E depois do cruzamento de Gabigol, Everton Ribeiro cabeceou para o fundo das redes. Tentando se defender de todas as formas, o Juventude começou a apelar para as faltas. O primeiro cartão foi para Ricardo Bueno, logo depois dessa entrada em Felipe Luiz. Minutos depois o primeiro cartão vermelho, para Jadson, depois de agredir Gabigol. A partir daí, mais confusão e Gabigol acabou levando o um amarelo por reclamação. Depois do climão, o ritmo de jogo diminuiu e os times foram para o intervalo com o placar de 3 a 0 para o Flamengo. Na segunda etapa, a torcida do Flamengo foi ao delírio com a entrada de Everton Cebolinha, no lugar de Pedro. Os rubro-negros voltaram melhor. Conforme o tempo avançava, a equipe gaúcha não encontrava soluções para corrigir os problemas de campo. Enquanto isso, o goleiro César fazia milagres. E o quarto gol saiu com Lázaro, depois da assistência de Cebolinha e, mais uma vez, com bola aérea. Eu fiquei muito feliz, é sensação única. Eu pude é, estrear com essa camisa e espero que possa ser muito feliz. Eu acho que o Everton é, teve uma estreia, tem a liberdade de movimentos. É, eu acho que isso daí tem contribuído consideravelmente para uma melhora da nossa equipe. E já são aí algumas partidas sem tomarmos gol, que é um fato importante. Ótimo jogo do Flamengo, dominante, Pedro mais uma vez protagonista. Muitos ainda duvidavam, ah, talvez o Cebolinha seja titular no lugar ah, do Pedro. Não tem como neste momento, tem como. pode ser no futuro. Agora, não dá para tomar cartão amarelo e nem vermelho no Flamengo, quem sai pode não voltar mais para o time titular. É, porque o e teve expulsão, né? mas é uma expulsão boa para o Flamengo. Não é, o Jadson acabou perdendo literalmente a cabeça, depois o Gabigol vira, manda beijinho pra ele, enfim, e o Juventude já tava bem ruim na partida. Quando viu ainda o time com um a menos, aí é que não tinha condição de reagir. Ó o beijinho, ó, ó. É, porque o Flamengo tá fazendo aquela linha com o Dorival, ó. Ó, o Rascaeta, no... sai, para. É. <risos> Eles devem ter trocado farpa, né? De Era chegar. dia do amigo. Ah, dia do amigo. É, dia do amigo. Aí já mandou um beijinho pro amigo, o pro amiguinho, né? Faltou homem? um abraço, né, então. Não, um abraço ele tomou ali. Mas, na verdade, é que o Flamengo colocou na roda mesmo Juventude e aí o pessoal começou a perder a cabeça e usar violência. Quando é assim, ô, oh, rapaziada, quando tá o mesmo tá na roda, recua a linha todo mundo, fica todo mundo próximo para não tomar vexame. Porque o, o, o Juventude tentou ir para cima, tentou tocar a bola, jogar no contra-ataque, abria mais espaço, e o Flamengo jogando é... bola nada e fazendo gol. Aí, recua todo mundo, recua a linha. Ah, Vamos ficar aqui, ó. Né? De vez em ficar dando porrada. É, Fica a dica. Eu falei aqui do Fernandinho, que reestreou pelo Atlético Paranaense com assistência. A mesma coisa, é, quem fez a sua estreia pelo Flamengo foi o Cebolinha, e fez uma assistência também, ali para o gol do Lázaro. E é legal você ver que o time tá jogando bem. Ganhando repertório, ganhando reforços ah. e jogadores que vão brigar firme por uma titularidade. O Flamengo está retomando aquele padrão que vimos no passado, no passado do... recente. É, e o Dorival é o cara, pode escrever aí, porque ele não atrapalha ninguém, você vê? O pica-pau, ele não vai atrapalhar e pica -pauzinho. ninguém. E o pica-pauzinho? E o pica-pauzinho também não está atrapalhando ninguém, porque começa o pica-pauzinho a atrapalhar lá no vestiário, aí depois só para o Dorival. Mas nesse caso, o Dorival falou, joga os dois. Você viu que ele bateu no peito? Joga os dois, vai jogar o Pedro e jogar o Gabigol. Pode jogar, vai fazer gol. Brinca de fazer gol vocês lá. Um dos méritos do Dorival é esse, é. né? A dupla, Gabigol e Pedro jogando junto, né? Jogando Brinca ali, lá. lado a lado.